Hoje nós estamos aqui no bairro Vila Nova, o bairro mais populoso do município de Mafra, para um registro importante. A comunidade luterana aqui da Vila Nova está comemorando 59 anos. E nós estamos com a presidente da igreja luterana, a Naira, que faz esse registro para nós da importância da comunidade luterana aqui no bairro e também como é que vai ser é, essas comemorações. Presidente. Essa data nós vamos comemorar esses 59 anos com o culto no domingo às 10 horas e após o culto nós temos um almoço no salão da igreja, um buffet bem sortido e o convite é aberto a toda a comunidade de Mafrense. Nós vamos aproveitar para conversar também com o pastor Jairo. Já retornamos a conversar com a presidente Naira, que vai contar para nós também os grupos, as pessoas que fazem parte da comunidade luterana. O pastor Jairo está conosco e faz o registro para nós como é que é 59 Eu sou que tem uma experiência muito grande, sempre levando a, a palavra de Deus na comunidade luterana, em várias comunidades. E aqui nesta comemorando agora aqui no, no, na Vila Nova, pastor, 59 anos. Obrigado, Márcio, por mais esta interação, né, a nível de jornalismo, de comunicação dos nossos eventos. E o Márcio tem sido um companheiro, um cooperador conosco também, ao longo de 15 anos, Márcio. Estarei também comemorando 15 anos da minha chegada aqui na Paróquia Luterana de Rio Negro e Mafra, e justamente a chegada foi em maio, no final de semana do aniversário da igreja, luterana aqui da Vila Nova. E nessa etapa então de 59 anos agora de celebração da presença e da missão da igreja luterana em Mafra e região, para nós é uma alegria ter participado nessa etapa de 59 anos, né? fechado 15 anos de presença aqui, de liderança paroquial também, tanto em Reneu como em Mafra, mas agora então nos preparando para esta celebração. Então, além do evento agora dos 59 anos, também já estamos nos preparando para os 60 anos, com uma equipe que está trabalhando na pesquisa histórica da comunidade, sob coordenação do senhor Eloy Witt, que é um dos nossos presbíteros, e esse livro de 60 anos será lançado no ano que vem. Então, para nós é uma grande alegria, motivo de gratidão a Deus, e como disse a nossa presidente, né, a Naira, a gente, nós levamos o Evangelho de Cristo para as famílias, não só da Igreja Luterana, mas a nível de nossas cidades e até além de nossas cidades também com a comunicação né, via YouTube também da postagem nossas celebrações de culto tanto em Renegro como em Mafra todo final de semana os nossos cultos são filmados e postados e gente outras cidades outros estados tem acompanhado também as nossas celebrações voltamos então com a presidente Nair que agora faz o um registro então do trabalho que é feito através da sua presidência aqui na comunidade então, Márcio, antes de mencionar os nossos grupos, eu gostaria de falar sobre a nossa diretoria, que é composta por mim, essa que vos fala. Temos o vice-presidente, nosso amigo Leandro Vitti, o secretário Camilo Cabral, o vice-secretário Eloy Vitti e a tesouraria está com a Veridiana Vitti Miller e Olívio Chade, filho além de outros participantes né, da nossa diretoria, né, que são representantes de grupos da igreja, é, vogais e conselho fiscal. Os nossos grupos, então, são completos pela OASE, né, que é a Ordem Auxiliadora das Senhoras evangélicas, no qual fazem um trabalho muito importante de diaconia, junto também ao lar dos, dos idosos aqui de Mafra e a Giro. Temos também o grupo do coral, que é aberto, um coral ecumênico, um aberto a toda a comunidade. Quem quiser participar pode chegar aqui todas as quartas-feiras, às 19h30. Nós estamos ensaiando aqui no, na igreja. Nós temos o, o grupo de casais também, que é o Ministério da Igreja, com nove casais participantes. Temos o ensino confirmatório com crianças de 12, a partir de 12 anos, é, também o culto infantil que é feito todos os horários de culto todos os sábados às 19 horas exceto o, esse domingo né que nós temos o culto festivo então vai ser no domingo o nosso culto e não no sábado eu acho que seriam esses os grupos que eu não esqueci nenhum né pastor seriam esses e é com muita gratidão que a gente trabalha nesses grupos para trazer mais pessoas também de outras igrejas, não para a nossa igreja, mas para conhecimento do evangelho que é de Cristo, né? a igreja que é de Cristo. Muito obrigado as palavras da presidente Inaira, presidente da igreja luterana aqui da Vila Nova, comemorando seus 59 anos, e para nós terminarmos, vamos pedir para o pastor Jairo deixar uma mensagem, as pessoas que nos acompanham nesse momento, afinal, 59 anos que uma comunidade está comemorando a Igreja Luterana aqui no município de Mafra, claro que merece uma mensagem do pastor Jairo. É, nós também registramos né, que esse tra trabalho de emissão aqui da Igreja Luterana, tanto em, aqui em Mafra, em, em Rio Negro, que já tem mais de 130 anos de história, emissão à comunidade de Rio Negro, a comunidade de Itaiópolis também pertence à nossa paróquia, com mais de 100 anos de história, a comunidade luterana de Itaiópolis. E nesse período agora estamos atendendo e coordenando a missão pastoral nas três comunidades, Rio Negro, Mafra e Itaiópolis. E nós temos um motivo de gratidão a Deus, ainda compartilhei há poucos dias atrás, em reunião de lideranças, a palavra do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, onde o profeta confessa diante do povo, até aqui o Deus eterno nos ajudou. E essa é a nossa confissão de fé, de gratidão a Deus. Até aqui, o Deus Eterno nos ajudou, com duas comunidades com mais de 100 anos de história e missão, e a comunidade de Vila Nova se aproximando dos 60 anos. E todo o trabalho na Igreja Luterana é um trabalho compartilhado entre pastor e diretoria, entre pastor e presbíteros, né, lideranças dos grupos e lideranças né, do presbitério, que é o órgão diretivo da comunidade, através da diretoria de cada comunidade, e também através da diretoria paroquial. Então eu lembro que nesses 15 anos que estou aqui, já quase completando 15 anos de missão pastoral, aqui nesta paróquia, nesta comunidade, trabalhamos aqui com o presidente de comunidade, o senhor Eloy Vitt, na minha chegada aqui, nos primeiros anos. Depois também tivemos como presidente o Sérgio Vitt. Na sequência também ficou quatro anos de presidente da comunidade. Também o Cleomir Vitt ficou na presidência depois, duas gestões de dois anos. Nos últimos quatro anos, né, o Olívio Chade Filho, atuou na presidência, e agora nos alegramos aí com a Naira, né, que está à frente, né? Naira Marluce de Castro, que está à frente então, da nossa diretoria. Muita gratidão a Deus, e se aproximando dos 60 anos, temos pela primeira vez uma mulher presidente aqui na diretoria da Igreja Luterana de Mafra. Já tivemos né, também, na, tanto em Rio Negro, como também em Itaiópolis, a presidência exercida pela liderança de mulher, e agora também estamos unidos no mesmo propósito, então essa é a nossa missão, trabalhar juntos a serviço do reino de Deus, como muito bem expressou né, a presidente Naira, é levar o evangelho de Cristo, tanto para as famílias luteranas, como também em vários ambientes da nossa cidade. E nós temos tido uma inserção há quase 10 anos de colaboração no serviço também aqui junto ao Lar de Idosos São Francisco e Mafra, onde visitamos o Lar de uma vez por mês, levando um café especial para os idosos, levando a mensagem da palavra de Deus, orações, Cânticos, junto com o um grupo de senhoras aqui da comunidade. Também apoiamos há muitos anos a entidade Giro, que na é a nossa cidade. Inclusive, uma das nossas promoções anuais, que é o Café Outubro Rosa, é destinado à doação financeira para a entidade Giro. E temos reunião marcada de visita a Giro já amanhã com o um grupo de senhoras aqui da igreja. Também temos visitado e apoiado o trabalho de APAI. Também trabalho já fizemos campanha em favor do Lar de Idosos também de Rio Negro. E com isso nós temos uma atuação social né, bem intensa também nas nossas duas cidades, também ajudando famílias em situação de carência de alimento, carência de medicamento, remédio, às vezes até encaminhamento para tratamento. Temos nos empenhado nessa ação diaconal mais ampla, atendendo famílias tanto de Rio Negro, Mafra, e também pessoas da liderança da igreja em Teópolis, também nesse mesmo empenho diaconal de serviço social às pessoas mais carentes. Então, que Deus continue abençoando a da nossa missão e pedimos que a bênção de Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito, Espírito Santo, venha sobre todas as nossas famílias aqui das nossas cidades. E nós temos orado pelas nossas cidades no núcleo de pastores da cidade, sempre trazemos em oração as nossas cidades e as lideranças de nossa cidade. E também que Deus renove a sua bênção, o seu cuidado, o seu consolo também, junto a todas as famílias da comunidade luterana de Mafra, aqui do núcleo da, da Vila Nova. E que Deus continue abençoando a nossa missão no futuro também. Senhoramos, assim agradecemos, assim fazemos esse pedido a Deus. E muita gratidão, Márcio, pela equipe de vocês, do, do, do, da turma do Rio Mafra Mix, que sempre tem nos acolhido tanto em nossos eventos, vem nos visitar, aqui nos entrevistar, como também lá no escritório de vocês, tivemos há poucos dias um debate lá com vários pastores da cidade, fomos muito acolhidos pelo Douglas, que sempre tem dado espaço também e promovido os eventos de várias igrejas. Nossa gratidão, nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês, as famílias e o trabalho de cada um de vocês que faz parte dessa equipe, desse trabalho tão intensivo né, do Rio Mafra Mix. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Jairo. Obrigado também mais uma vez à presidente Naira. É a Igreja Luterana da Vila Nova, comemorando seus 59 anos e bons serviços prestados aí não só à comunidade da Vila Nova, como também da nossa região.